rapaziada não deixa morrer não vem todo mundo com a mão volta assim ó whoa whoa whoa whoa whoa whoa mano mais tarde tua vinheta é o se pensa ali agora comigo você vai vendo, você tá moscando. Você pode ser até o cadu, mas só tá de bem. Então você já tá caducando. Pode parar, né, meu tuta. Que eu pego no Mike, minha arte é violenta. Pode parar que agora você vai vendo que na minha linha eu tô escrevendo ela com meu sangue, porque ela é sangrenta. Cê pode parar que você penta, mas eu sou feita kill. Pois eu mato esses caras que é fraco. E na minha frente eu sei que era imbecil. Pode parar, né, meu tuta você vai vendo que agora cê é MC de Araque Eu te mato só com a minha line. Isso tudo é de ali, mais calma ter uma travada, mas pode até parar. Você acha que mesmo que na sua frente, que agora eu vou peidar? Eita cuzão, pega o flow. Direito de resposta do outro Ei, lado, mesmo beat. Vamos que vamos. A dona na voz. Você é louco. Você vê agora que vai é chegar no proceder, mano. Você não vai peidar, mano. Você vai é perder. Entendeu? O bagulho é louco. segundo o round, meu mano. Tá ligado? Que aqui ninguém aplaude. Porque não vai passar nem do primeiro. Você já tá ligado, mano? Você morreria até no terceiro. Tá ligado na cadência? Mas sinceramente, nem pro terceiro você tem a competência. Você tá ligado, meu mano? Dá até desgosto. Formiga maluca. Eu fiz em você de novo. Tá ligado, mano? É na conduta. Conheço um formiga, só que eu prefiro aquele que é meu truta. Você já tá ligado na rima da Gola moleque, cê tá ligado, não é do EPIC do Cânimo, mas agora na minha rima que feito o back. Você já entendeu que agora você veio na rima e logo perdeu. Vai oh oh oh oh vai oh oh oh vai morrer, vai matar ou vai vai que você já não aguenta, sua letra é sangrenta Meu mano, é tiro de ponto 50 Meu mano, agora eu sou o um tipo sensei Escreveu com seu próprio sangue, porque fui eu que arranquei Entendeu? Meu mano, essa é a sessão Tá ligado? Depois de matar foi última recordação Que cê deixou, meu mano, então me acompanha Eu te matei, peguei o seu sangue, escreveu uma carta pra própria mãe e nós continua tá ligado, eu me esqueci da rima. Mais 30 segundos é mais bolado. Nós te mata, se destaque, passa a faca na sua garganta. Meu mano, corroendo o efeito da planta. Oh. <risos> Direito de resposta do outro lado, formiga na voz pisar em mim, com atitude de MC fusão, Mas se cê colar na minha quebrada, eu vou estender a mão Aê, você sabe porque eu sou inteligente Você prefere ele, MC não Escolhe, oponente Aê, você sabe que é tipo assim MC não Escolhe, mas eu vou do começo ao fim Você sabe porque eu faço freestyle de levada Pode chamar seu parceiro, não ganha na improvisada Aê, você sabe que freestyle é um conjunto E eu bateria até se você estiver junto Até porque MC, você é pode vir um de cada vez, em tu no cu do outro. Oh! É isso, é isso. para aí, já tiraram? É Os cara tá nervoso, já tirou, já quer logo o sangue correndo Eu não quero ficar no meio, eu só quero que vocês levantem a mão pro alto Quem quer que seja violento, sangrento vai entrar no clima Vamos pro alto e grita, o seu crânio fica O seu crânio fica O seu crânio fica, fica O seu crânio fica Atacar essa plateia, mas se o meu cano trincar Vai vazar a ideia Aê, cê sabe que eu chego e já vou dizer E se vazar a ideia, cê tem que absorver Mas cê é fraco demais, cê nem barril a clichê Então eu quero ver se você vai aguentar o proteger pois cê é fraco demais, eu sou inteligente Cê tá de corrente, mas freestyle não é concorrente ah. uh, uh. É tipo assim ó você tá ligado, no bang nós já domina. Vai ter que trincar para vazar a ideia. Não tá saindo nas suas rimas. Aí deixa eu falar, bagulho é louco. Inteligente, aí fala o fato Einstein. Estuda mais um pouco. Já deixa eu te falar a evolução. Nós chega tipo teoria da evolução. Meu mano, tá ligado, é progressão. Mas você tá ligado que aqui não conseguiu revolução. É tipo rima, eu faço freestyle e você faz o inverso. Eu tô progredindo, você tá no regresso. Então. Você pode até parar, até porque contra mim hoje sei que vai feitar Então se liga que aqui é nós tá no momento, nós tá estudando Voltei no regresso, máquina do tempo, nós já volta 10 anos Mais avançado, você já tá ligado? Meu mano, eu sou o MC mais bolado Você não é o MC mais bolado, eu sou inteligente Mas se eu tivesse voltado, já te trazia uma mente Porque oh. você não tem aqui na levada Se eu tivesse voltado no tempo, te daria uma improvisada Você vê que a minha saga continua Quer mudar minha mente, eu prefiro minhas ideias Preencher a sua, entendeu o bagulho é Conteúdo foda, daqui a pouco você vai ver como que é NPN, desenrola. Oh.